Olá, aqui é o Zanon e hoje vamos falar sobre o aquela gordurinha, aquele músculo que te incomoda tanto quando você dá tchau. O músculo do tchau. Ai professor, eu me cuido, me visto bem, me arrumo tudo. Mas quando eu vejo meu braço, pego meu musculozinho assim, atrás do tchau, acaba com a minha musculatura. Vou dar tchau, parece que bala nisso tudo. Você me ajuda, por favor? É claro que eu te ajudo, mas o músculo do tchau ele tem um monte de mitos em meio a ele, o que atrapalha muitas vezes a você tentar fazer exercício para conseguir o resultado desejado e não conseguir. O músculo do tchau, existem duas coisas que você tem que entender ele antes de emagrecer. Primeiro de tudo é a gordura por trás do músculo. Tem o braço, tem o músculo do braço por baixo tem a gordura. É necessário perder essa gordura para emagrecer. Número 2, o músculo do tchau, por baixo da gordura, tem o um músculo, que muitas vezes quando você emagrece ou você está sem fazer exercício, esse músculo ele não tem tônus muscular. Essa musculatura está flácida. O que acontece? Ela balança, o que deixa desagradável para você fazer também. Então existem duas formas de se trabalhar para você conseguir o resultado que você deseja, que é deixar seu braço durinho e não ficar com vergonha de dar tchau. Eu quando eu vou dar tchau para meus amigos, sou daquele tchau de mim, sabe? Nem balança muito o braço. Então, primeira coisa que você precisa entender: para acabar com o braço mole do músculo do tchau, não adianta ser só dieta, porque não adianta você só perder peso. Querendo, no caso, fazer só exercícios aeróbicos, mesmo que ele vá te fazer emagrecer, melhorar seu tônus muscular, suas pernas. Infelizmente, quando você faz bicicleta, corrida, você vai estar trabalhando só os membros, ah, os músculos do membros superior. O que acontece? Você vai diminuir a gordura que tem por baixo do teu braço, porém você não vai trabalhar esse músculo. Vai melhorar? Sim! Porém, se você quer deixar seu braço durinho, você vai ter que associar exercícios de fortalecimento para o seu braço junto. Ai, professor, então, eu sei, eu chego lá na academia, pego lá aquele exercício lá e fico fazendo assim, para emagrecer. Outra coisa que você tem que entender, você está trabalhando, Emagrecimento junto com fortalecimento. Então, trabalho de emagrecimento, base principalmente do trabalho aeróbio junto com a base de fortalecimento, que são exercícios que pode ser feito exercício funcional, musculação, qualquer exercício que trabalhe seu tônus muscular. Porém, quando você vai trabalhar com ele, vai trabalhar só aqueles exercícios isolados, você está perdendo tempo. Por que está perdendo tempo? Eles são bons para o tônus desse braço, mas eles não ajudam no emagrecimento. O que, que você tem que fazer? Você tem que potencializar o teu trabalho. Justamente porque você tem que emagrecer e ganhar tônus muscular junto. Então o que, que você deve fazer? Você deve priorizar exercícios aeróbicos para emagrecimento mas exercícios multiarticulares para fortalecimento. Ah, mas o que são os exercícios multi No lugar de você ficar perdendo tempo fazendo aqueles músculos isolados aqui, aqui, deitado, só trabalhando o músculo, isolado, o músculo do tchau, o músculo do tríceps de forma isolada, você precisa potencializar esse tempo fazendo exercícios multiarticulares. O que acontece? O que são exercícios multiarticulares? Exercícios como na musculação de supino, flexão de braço, desenvolvimento de ombros. O que acontece? Além dele trabalhar o músculo do Tchau, ele estará trabalhando outros grupamentos musculares juntos. Quais grupamentos musculares são esses? Peitoral, ombro. O que acontece? Maior grupo muscular trabalhando junto com você na hora do exercício, além de fortalecer aqui. Da mesma maneira, ele vai ter um gasto energético calórico maior, que vai gerar um estresse maior em todo o seu organismo, dessa maneira, sendo mais eficiente para o emagrecimento. Então você vai trabalhar o tchau e o emagrecimento ao mesmo tempo. Por isso é necessário um trabalho planejado, feito para você que entenda as suas prioridades. Não apenas olhar na internet e fazer o um musculozinho lá do tchau, o exercício. Então, se você quer acabar com aquela gordurinha, lembre, exercícios que trabalham várias musculaturas ao mesmo tempo, junto com trabalhos aeróbicos. Podendo ser musculação tradicional, exercícios de funcionais, é, treinamento e circuito, contanto que eles trabalham fortalecimento e o emagrecimento junto. Fechado? Se tem algum amigo seu, amiga sua que esteja acomodada com o músculo do tchau, compartilha esse vídeo com ela, deixa o like e até a próxima!